Fala aí, beleza? Nessa aula a gente vai subir uma campanha no Google Ads, na rede de pesquisa. Vamos subir ela do zero, tá? Vou subir com vocês aqui. É, a página que eu vou subir como teste, né, para validar, ver se tá tudo ok, é justamente a página do nosso clube, tá? Então vocês já conhecem a página do nosso clube, né? Aqui esse cara bonito, bonito aqui na, na frente, né, com videozinho aqui e tal. Eu vou testar ela, vou ver se ela está bem, se ela está funcionando, para poder anunciar no Google Ads. Eu vou validar a página para ver se ela pode ser anunciada dessa forma, se tem que criar um vetorial, beleza? Para isso, eu vou subir uma campanha do zero, mas para teste mesmo, para ver se essa página está boa para conversão e se ela está boa para trabalhar no Google Ads. Beleza? Então, a página que a gente vai trabalhar é essa. Só que para isso, eu vou ter que criar uma campanha, né? Então, vamos lá. Você está aqui agora no painel... Como Aquele dashboard do, do Google Ads. Está no painel principal do Google Ads. Você vai vir aqui na aba lateral. Campanha. Vem nesse mais aqui. ó. Você vai clicar. Vai criar uma nova campanha. Aí aqui você vai escolher. Qual é a qual o objetivo de, da sua campanha. Se é venda, lead, tráfego no site. Consideração de marca. Você pode definir qual que você quer. No caso aqui, eu vou querer fazer uma, uma, uma, uma conversão para venda. Eu quero gerar vendas no, no site. Beleza? Então eu vou clicar aqui em vendas. Quero fazer uma campanha para rede de pesquisa. Você pode escolher rede de display, Google Shopping ou até no YouTube. Se eu quisesse fazer um vídeo no YouTube e jogar no YouTube para rodar, eu poderia fazer aqui. Beleza? Mas nesse modo nós vamos fazer uma campanha sobre rede de pesquisa. Então você vai clicar aqui, vai escolher qual, é, aqui selecione o que você quer alcançar na sua meta. Visitas no site, localiza, é, ligações telefônicas, visitas em loja ou download. No meu caso aqui é visitas no site, porque é um produto é, digital, né? um produto é, virtual, então a pessoa tem que entrar no site lá para conhecer. E o site da empresa, que é o site da página de vendas. Beleza, botei o site da página de vendas, continua, aqui você vai dar o um nome para sua campanha, né? no meu caso eu vou botar cp1, eu quero anunciar só na rede de pesquisa, depois a gente vai fazer uma campanha para rede de display, tá? okay. mas nesse módulo é só rede de pesquisa, se você quer essa rede de pesquisa e display, você marcaria display aqui também. Aqui você pode escolher outras configurações, tá? Eu a data de início, data de término, se você quer definir uma data, uma data de término para terminar a sua campanha, você pode clicar aqui também, mas eu não quero clicar agora, eu quero deixar só a data de início. Aqui você pode também configurar é, opções da sua URL, eu não quero mexer em nada disso agora. Tá? Para você, você botar link de afiliado, caso você queira usar o, o link do, do produtor, aqui você bota o link de afiliado e o modelo de acompanhamento, mas eu não quero fazer nada disso. Nós já vimos algumas aulas sobre isso, sobre esses módulos, algumas aulas aí à parte. Vocês podem ver alguns detalhes próxima mais aulas. Mas nesse módulo aqui é como subir uma campanha do zero. Eu vou subir com vocês aqui essa campanha do zero mesmo, sem eu validar. Eu estou validando a página de vendas agora, junto com vocês, entendeu? Então vamos lá. Eu quero que essa campanha, que essa campanha rode no Brasil inteiro. Se eu quisesse escolher para um local específico, eu poderia escolher aqui, inserir outro local. Ou poderia escrever aqui também o local que eu quisesse. Mas eu não quero determinar nenhuma nenhuma cidade específica, nenhum local nada, eu quero rodar para o Brasil. Idiomas, eu gosto de botar botar o idioma em português e em inglês, que são os idiomas do navegador, do, navegador do, do, do teu usuário, tá? Então é bom botar português e inglês. Aqui em público alvo, eu posso determinar qual é o meu público, tá? Então eu posso é um, eu posso determinar o público por pesquisa, tá? Eu posso escolher em, de acordo com informações demográficas, por exemplo, qual é o estado parental, se, é, se tem pai, mãe, aqui eu determino, ó, eu posso fechar ainda mais o meu, o meu, meu público, ó. são pais de crianças, pais de adolescentes, é, se o meu público, é, qual é o estado civil, é solteiro, está em relacionamento, é casado, eu consigo também segmentar isso aqui no Google Ads. Tá? O ensino, se são universitários, se tem um ensino fundamental, bacharelado, eu posso também determinar o meu o meu, o meu público de acordo com o ensino dele e o status de proprietário se são inquilinos, se são proprietários e tudo mais aqui ele tem algumas ideias que ele te dá tá? ensino superior formação tecnológica eu consigo é, trabalhar coisas relacionadas ao meu público, interesses relacionados ao meu público aqui no meu caso, esse curso o público-alvo são pessoas que gostam de marketing né? então eu posso escolher aqui um, um nicho focado para marketing, marketing digital, serviços de, de, de internet. É interessante procurar aqui. No caso aqui já tem. Ó. Quem são eles? Quem são as pessoas que eu, que eu procuro? Aqui determina o estado se é solteiro, casado. Eu vou botar aqui pessoas solteiras, vou botar um status parental é, ensino, vou botar aqui os estudantes universitários. De ideias eu vou botar serviços de publicidade e marketing, né? é bom também ter, que tenham formação tecnológica, ensino superior, desenvolvimento de sites web design é interessante, porque quem cria sites, quem cria é, projetos, né? é interessante aprender a divulgar isso no Google, então pode ser que esse público também esteja, seja um público bem relacionado. Esse aqui é o público que, eu vou, que eu vou estar anunciando, vou testar nesse público. tá são estudantes universitários, né? solteiros, que trabalham com serviços comerciais, desenvolvimento de sites e web, que são pessoas que criam sites, é, têm formação em tecnologia, é, ensino superior e, com, e trabalham com serviços de publicidade e marketing. Eu vou anunciar para esse nicho, tá bom? Esse é o que eu decidi criar aqui agora, assim, no, no supetão. Vai ser esse mesmo. Vamos ver. Agora... Orçamentos e lances, aqui você vai colocar quanto você quer gastar por dia, ok? Eu vou colocar aqui uma verba de 50 reais ao dia, só para testar mesmo. É, vou botar aqui método de exibição, eu quero a exibição padrão, para ele entregar de forma uniforme. Se eu botasse acelerado, ele ia entregar o meu anúncio de forma mais rápida, ia gastar o meu 50 reais de uma forma mais rápida e não em 24 horas, né? Em algumas horas ele ia gastar uns 50 reais forma acelerada. Então eu gosto de usar o método padrão que ele entrega a minha campanha de forma uniforme durante o dia, beleza? Eu quero fazer uma campanha. Eu posso dividir aqui se é por conversão, se é por valor da conversão, se é por cliques ou se é por parcela de impressão. As que são recomendadas para como eu botei venda, né? São conversões e valor de conversão. Tá? Porém, eu quero, eu vou botar por clique, porque eu estou começando essa campanha agora. Então, se eu botar agora valor de conversão ou conversão, pode ser que o meu, o meu custo se leve. Tá? Eu vou deixar aqui por clique, mas você pode colocar também na sua campanha por venda. Você pode otimizar por conversões ou valor da conversão. Quando a gente falar em estratégias de lance, eu vou explicar cada uma delas, ok? Mas eu quero botar por clique, eu quero pagar quando a pessoa clica no meu anúncio. Não quero focar agora em conversão e valor de conversão, não. Eu vou determinar isso mais à frente. Aqui eu posso determinar o lance máximo do meu CPC, quanto que eu estou disposto a pagar, ok? Eu estou disposto a pagar por clique, R$3,00 no máximo. É o lance máximo que eu tenho para a pessoa quando clicar no meu anúncio, eu, ter, eu estar disposto a pagar. Então eu estou disposto a pagar no máximo R$3,00. E eu quero a estratégia de maximizar cliques. Tá? Eu posso utilizar outras, outras estratégias também aqui de CPA, é, ROAS, maximizar conversões, CPC otimizado e parcela de impressões desejada. Eu posso, eu posso mudar também, no decorrer do desempenho da minha campanha, se estiver convertendo legal, eu posso mudar aqui a estratégia de conversão, tá? Mas eu quero começar com maximizar cliques, porque ela está no início agora. Depois que ela tiver um desempenho, eu posso mudar essa estratégia de lance para ver se melhora aí o meu, meu rendimento da minha campanha. Beleza? Então vamos pular aqui, mostrar mais configurações. Eu posso configurar a conversão se a pessoa fizer compra no cartão. tá? Se eu quiser fazer uma campanha para conversão, eu posso criar aqui uma conversão para, por exemplo, quem compra só no cartão, eu posso fazer uma conversão só para isso, ok? Mas eu não quero fazer isso aqui agora. Programação de anúncios, eu posso botar, eu posso programar aqui quais os dias que eu quero rodar esse anúncio e qual o horário. Eu vou botar durante todos os dias e o horário que eu quero, meia-noite a meia-noite meia mesmo, mas eu não vou, se eu quiser eu posso, eu posso determinar aqui. E rotação de anúncio é priorizar os anúncios que tem melhor desempenho, tá? Eu posso priorizar, otimizar ou não, para priorizar os anúncios com melhor desempenho ou alternar os, anúncios, alternar os anúncios indefinidamente, ok? O ideal é botar aqui como otimizar e priorizar os anúncios com melhor desempenho. É recomendado. Extensões de anúncios, eu posso criar, criar também. Eu não vou criar agora, eu vou criar mais à frente. Frases, chat, site links também eu vou criar mais à frente. Então, salvar e continuar. Aqui é o meu grupo de anúncios. Eu posso criar meu grupo de anúncios agora. vou criar gp. Um. e as palavras relacionadas ao meu a minha campanha bom como eu estou vendendo um curso de Google Ads é, o ideal seria palavras aqui por exemplo como anunciar no Google né vamos botar aqui. eu posso botar essa palavra aqui em colchete para ser exatamente essa palavra né ou então posso botar também a palavra-chave do curso né Google Clube Google Ads Express ou somente também em Google Ads Express. Como anunciar no Google, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar como anunciar em mais e Google também no mais, que é a correspondência ampla, eu posso botar uma correspondência de palavra-chave ampla modificada, quando você bota esse maiszinho aqui, quando a pessoa pesquisar como anunciar. E, e pesquisar algo sobre, relacionado ao Google, como anunciar e Google, o meu anúncio vai aparecer. Tá? Então é uma forma de segmentar isso aqui. Então como anunciar no Google, Clube Google Ads Express, Google Ads Express. É só para teste. Né? Ok, vamos ver aqui se está tudo ok, beleza. É, pesquisas mensais, consultoria de SEO. Ele, ele me sugere também, quem trabalha com consultoria de SEO, tem um volume de buscas aí de 390 mensais. Só que quem trabalha com consultoria de SEO trabalha com, com um tráfego orgânico. Não sei se seria aí aconselhável mostrar a minha campanha para esse público. Né? Porque o fato de eu colocar aqui Google, ele já me, me redireciona aqui, ó, consultoria de SEO. Porque quem trabalha com SEO trabalha com Google. Só que no caso aqui são pessoas que é, trabalham com, de forma orgânica. Então, o meu produto não é tão aconselhável para esse público aqui. Eu vou ter muito clique curioso, ok? Então, eu vou determinar no INI, por enquanto, essas palavras-chave aqui. No decorrer, eu posso botar outras palavras-chave também é, mais específicas, ok? Criar, vou botar aqui salvar e continuar. Agora eu vou criar o meu anúncio, né? Agora que é a cópia, agora que é a hora de a gente poder trabalhar o nosso anúncio para ele poder ser visualmente bem chamativo e a pessoa poder clicar e a gente fazer a nossa venda, né? A pessoa poder entrar no nosso site. Então, vamos lá. Vou criar uma cópia aqui. Outra sugestão também que eu te dou quando você cria uma campanha é ir na página que você está querendo divulgar e ver a cópia que está utilizada lá. Aprenda a escalar suas vendas na internet de forma simples e prática. Eu vou utilizar essa cópia aqui na descrição. Porque quando você fizer a sua, aqui tem muito, é muito grande né, quando você fizer a sua, tá aqui em descrição, quando você fizer o seu anúncio, ele vai se conectar à página e o Google vai ver que esse termo tem, está relacionado à página de, de, de destino, então você está fazendo um anúncio condizente com a tua página, isso aumenta, ajuda também a melhorar o teu índice de qualidade, que a pessoa vai clicar aqui, ela quer aprender a escalar as vendas na internet, quando ela clicar no anúncio ela vai para o site que vai ensinar elas a vender é, e escalar as vendas pela internet de forma simples e prática. Beleza? Vou botar aqui também sete dias de garantia, compra segura, né? Essa questão de compra segura, sete dias de garantia, eu posso também colocar como extensões de anúncio, tá ok? Eu vou até fazer isso, vou colocar como extensão de anúncio. Então, o que você aprenderá? Deixa eu ver aqui, suporte exclusivo a membros, consultoria personalizada, boa, vou botar isso aqui mais bônus exclusivos, beleza, aí eu posso botar aqui concluído para poder concluir a minha, minha, o meu anúncio, Ó, essa vai ser a cópia do meu anúncio, clube Google Express para anunciar no Google, tá? aqui é a versão em desktop, ok, e essa aqui é a versão em mobile, aqui embaixo são as, as opções de URL que também eu mostrei anteriormente, né? não vou, quero mexer nisso aqui agora e Concluído. Vamos ver como é que vai ficar esse meu anúncio. Bom, beleza. Concluí aqui, salvar e continuar. E parabéns, a minha campanha foi pronta. Agora eu vou voltar aqui na minha campanha. E a minha campanha, agora aqui ao lado, você vai ver que aumentou a minha coluna. né? Agora tem aqui meus anúncios, minhas páginas de destino. Eu posso trabalhar aqui conforme a gente viu na área anterior é, sobre o painel do Google Ads. Então eu vou vir aqui em anúncios e extensões. E o meu anúncio, no momento, ele está em revisão, ok? Como eu falei para vocês, esse é um anúncio de teste. Eu nunca anunciei para a minha página de vendas esse produto. Eu vou testar agora. Vou fazer um, para a minha copy, né? Porque se ele aprovar e validar, eu posso, eu posso anunciar no Google diretamente a, a minha página de vendas aqui, sem fazer nenhum advertorial nem nada, beleza? Então, sempre que você tem um produto digital, ou seja ele o produto que for, é bom você pelo menos vir aqui no Google Ads, Fazer um teste para ver se o teu anúncio vai ser aprovado ou não. Se ele tiver aqui a ah, reprovado por algum motivo, você revisa esse motivo, vai lá na sua página, altera o que tem que alterar para ficar compatível a tua página com teu anúncio aqui e você poder rodar, beleza? Então essa é uma dica para você que é produtor, tá criando um produto digital, não sabe é, se o teu produto vai estar tá validado no Google Ads, é muito simples, só botar a tua URL aqui criar o teu anúncio e ver se está em revisão está em revisão por enquanto depois que ele botar aqui aprovado ou então reprovado por algum motivo você revisa o status e até até a tua, até a tua página ser aprovada você só só fique satisfeito quando o status aqui estiver apontando como aprovado beleza se ele botar aqui reprovado por algum algum motivo alguma promessa que eu fiz que foi muito sensacionalista e tal eu vou lá reviso a minha cópia e até a minha campanha ficar boa, beleza? E como aqui a gente mata cobre e mostra o pau, a campanha foi aprovada. A campanha está aprovada, está rodando. Já tivemos aqui cinco impressões, ok? Então a campanha para a nossa página de vendas foi aprovada. Aí, que beleza, ó. Já está rodando, está ativada. Aí aqui é a página de destino, aqui são as palavras-chave que eu anunciei, né? Quanto que eu estou disposto a pagar por cada uma das palavras-chave. Aqui é a página de destino que está sendo enviada. Né? Informações né? demográficas. Aqui a gente vai vendo, de acordo conforme for a, o andamento da campanha, a gente vai começar a ver as métricas da nossa campanha. Ver como que ela está se desempenhando. Mas se ela já foi aprovada, já está rodando, isso já é um bom sinal. Porque agora é só a gente lapidar e ver o desempenho da campanha e melhorar. Seja a nossa copy Seja criar outras variações desses anúncios Nós vamos criar variações também de anúncios é, Em paralelo, ok? Nas próximas aulas Mas o que importa é A campanha foi aprovada Subimos ela do zero Já está rodando E tivemos aí Cinco impressões No momento Daqui a pouco vai ter clique Então eu só pago por clique, né? Mas daqui a pouco vai ter clique aí Eu vim agora aqui no Google Eu vou digitar aqui ó, Como anunciar no Google Ok? Eu vou pesquisar Aí a nossa campanha está aqui embaixo na quarta posição, ó, como, anu como anunciar no Google, né? Clube Google Ads Express, e aqui está a nossa cópia. Ela, por enquanto, já está rodando, né? está aqui na quarta posição. Agora o nosso trabalho é melhorar esse posicionamento, melhorar esse engajamento e ficar aqui no topo, no primeiro ou no segundo, no máximo, para poder ter mais cliques e gerar para a nossa campanha. Beleza? Mas a nossa campanha está aqui ativa, rodando, quando a pessoa pesquisa já está aparecendo. E ela clicando aqui, vai lá para o nosso site oficial. Show de bola, né? Então tá é isso. Grande abraço, sucesso. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você gostou dessa aula, clica aqui ao lado nas estrelinhas, que é avaliação dessa aula. É muito importante também você avaliar essa aula para eu saber se você está aprendendo, se essa aula te ajudou e como é que a gente pode melhorar o conteúdo para você. Ok? Grande abraço, então, sucesso e nos vemos na próxima aula.